Você aí do outro lado tá louquinho pra saber essas energias que vão pairar sobre esse fevereiro depois desse janeiro que parecia que não acabava nunca? Pois bem, estou eu aqui de volta neste quadro do tarô do mês pra poder trazer pra vocês aí de todos os signos do zodíaco as energias que param sobre o mês de fevereiro, certo? Então eu vou falar pra vocês as energias de um por um e também vou dar uma energia geral do que pode estar tá rolando em fevereiro. Então, confere o vídeo. Música Oi, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. Bom, é, esse é aquele quadro que veio lá do Instagram, onde eu prevejo as energias do mês e prever as energias dos signos com relação aos desafios do mês, né? E o que vai acontecer e tudo mais. Afinal de contas, é sempre bom a gente ter aquela mãozinha do outro lado para facilitar um pouquinho o nosso trabalho aqui na Terra, né? Segundo mês do ano, depois a gente ter passado por um janeiro muito comprido, por um início de ano bem longo... E a gente já sabia que as coisas iam estar meio assim nas previsões do mês passado. Por isso, nesse mês, a gente vai atentar as energias de fevereiro, atentar as energias de cada signo com relação a fevereiro e entender o que, que fevereiro propõe energeticamente, certo? Mas antes de seguir para as previsões, não se esquece... Se inscreve no canal, deixa o seu like e seu comentário aqui embaixo Porque ele é muito importante pra mim Me conta como foi o seu mês de janeiro que você espera agora pra fevereiro, certo? Pra fortalecer ainda mais a nossa energia, faz isso pra me ajudar, beleza? E vamos seguir! do mês de fevereiro é o carro o que isso significa significa que o mês de fevereiro a energia é principal o desafio principal deste mês é seguir com nossos projetos seguir com a nossa vida rumo às direções corretas mais do que óbvio sendo o segundo mês do ano certo é... o interessante do carro é que você vê um cavalo indo em frente e um cavalo indo para o lado esse cavalo indo para o lado, ele representa aquelas nossas inseguranças, as nossas dúvidas e até os erros de percurso, certo? Sendo assim, é, procure pensar direito nos seus objetivos, levando em consideração que fevereiro vai ter esta energia. Porém, cada signo tem um agravante com relação a isso, né? Então a gente vai para o primeiro signo, que é o signo de Ares. Arianos e Arianas do meu coração. A carta que caiu para vocês aqui é a carta do lado sombrio, né? A carta do diabo. Uh, eu diria que o mês de fevereiro vão ter certos contratempos com relação à a, a sua impulsividade, certo? Uh, tem uma, um certo que também sexual aí nessa carta, que diz que você pode se relacionar ou acabar conhecendo alguém que talvez não vá te fazer bem. Talvez você vá se iludir com relação a essa pessoa. Ainda mais com relação aqui, ó se a gente for bater energia, que é a energia do carro, né? Então tá falando para você tomar cuidado com as pessoas, situações ao seu redor, para que você não se iluda com essas energias, certo? Cuidado para não achar que as oportunidades que estão aparecendo são tudo isso fique de olho fique esperto tanto com pessoas tanto quanto coisas que podem aparecer agora por esse mês de fevereiro para que você não se iluda com o real valor delas certo agora nós vamos para touro olha só touro a justiça é uma carta que traz essa ela ela propriamente diz o que é né a justiça então ela é uma carta que vai estar pesando as energias do seu mês se você aí, é taurina ou taurina, tem algum problema judicial, tem alguma, algum dinheiro para receber, se você aí está pedindo ou clamando por justiça, fevereiro vai ser o um mês que as coisas vão começar a andar, ainda mais aqui, ó, potencializado com o carro, certo? Então, fevereiro vai ser o mês onde as coisas elas vão começar a criar movimento, elas vão começar a entrar dentro desse sistema justo. Lembrando que, às vezes, a gente... A gente pede por justiça, mas a justiça ela é cega, então a gente acaba recebendo aí alguma bonificação, mas também alguns castigos. Porque nós é, acreditamos que nós somos a verdade, que nós temos a única verdade, mas a verdade não é absoluta. Porém, esse seu mês vai ser um mês equilibrado, onde as coisas elas vão começar a andar de maneira mais justa, certo? Agora a gente vai para o signo de gêmeos. Olha só Rainha de Ouro, mais o carro. Gente, vai ser um mês confortável para vocês financeiramente. As coisas que você trabalhou e plantou é, no fim do ano passado, de 2019, ela vai começar a ter frutos agora. Vai ser um mês muito tranquilo, onde você vai poder curtir seu carnaval aí com bastante dinheiro no bolso. Isso é ótimo, isso é muito bom. A carta do carro aqui, ó, potencializando essa carta, só pede para você tomar cuidado com os gastos, né? Não é porque você vai receber e ter uma quantia boa de dinheiro agora no fim do ano que você vai desenfriar o seu, o seu bolso, certo? Então, também dá uma controlada, uma segurada. Apesar de ser um mês tranquilo financeiramente, você pode é, tomar aí algumas atitudes financeiras que não são muito inteligentes. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Agora a gente vai para o signo de câncer. Olha, 6 de Canceriano, canceriana, você vem arrastando do, do do ano passado, né? Você vem arrastando coisas. É sensações, sentimentos que não estão deixando você caminhar, certo? a carta do carro que mostra o caminho junto com o seis de espadas aqui mostra que você precisa abandonar algumas coisas alguns conceitos, algumas pessoas algumas situações, para que você possa seguir a sua vida tranquilamente se você continuar no barco onde você tá, na metade do caminho ele vai afundar e você não vai chegar a lugar nenhum então você precisa deixar é, tanto pessoas quanto situações que já não fazem mais sentido na sua vida de lado, porque senão você vai afundar no meio do caminho. E o ano de 2020, que tem tudo para ser um ano de realização, pode virar o contrário. Então vamos melhorar isso daí, tá bom? Leoninos e Leoninas. Caiu aqui, ó, a carta 8 de espadas. É, o Leonino é uma pessoa naturalmente muito. É, que tem aquele ego positivo, confia muito nele na sorte. Na carta que caiu aqui para o mês de fevereiro, pessoal de Leão, vamos tomar cuidado com confiar na sorte, com confiar nas pessoas, com confiar muito nos projetos sem ter certeza e pé no chão, tá? Lembrando que a carta principal de fevereiro é a carta do carro, que ela tem relação com direcionamento, com projeto, com coisas que nós queremos. Mas o oito aqui, é, se você reparar bem, tem uma moça de olhos vendados e um monte de espadas em volta, é isso. É a gente confiar demais na sorte, a gente confiar demais nas pessoas... E acabar não conseguindo realizar aquilo que a gente quer por conta disso Por depositar demais nas pessoas Então eu tomaria cuidado, prestaria mais atenção no que eu quero né? No caso, no que você quer, no que você está planejando E em quem você está depositando sua confiança Vale a pena? Tá correto? Tem certeza que vai dar certo? Vamos fazer esse exercício aí para ver se não tem nenhuma falha no seu plano, tá bom? Agora a gente vai para o pessoal de virgem Vamos para os virginianos Olha só Uh, sete de ouros é interessante é, é um mês que ele vai ser tranquilo também é, o pessoal de virgem organizou muito bem as contas é, talvez você esteja esperando um dinheiro aí que não vai cair 100% que você quer mas também não vai faltar porque você manteve o equilíbrio do fim do ano pra cá. Com relação a caminho, com relação a projeto, eu vejo aqui que fevereiro vai ser ainda assim um mês de trabalho. Vai ser um mês tranquilo porque você se planejou, mas vai ser um mês de trabalho para que você consiga trazer esse dinheiro pra sua vida, certo? É, se você tá esperando alguma boladinha de dinheiro agora em fevereiro, não vai chegar todo o valor que você gostaria de receber, tá bom? Mas vai ser um mês é, tranquilo, financeiramente, vai ser um mês estável, mas vai ser um mês também de trabalho. Então você vai ter que trabalhar assim razoavelmente para que março seja financeiramente um pouco mais interessante tá é, agora nós vamos para librianos aí vamos ver o que, que o mês reserva para mim olha só vamos tomar cuidado com o dinheiro 5 de ouros mais o carro Olha, o mês de fevereiro não vai ser um mês Muito bom financeiramente é, A gente vai ter que Apertar o cinto e contar a moeda Pra conseguir pagar as contas é, Existe ali uma esperança Ela ainda tá meio não sabe se vai, não sabe se fica é, depositar energia nisso, né? depositar energia no, que, no projeto, depositar energia no que você tá criando, mas apertar o cinto, não querer fazer extravagância porque o mês de fevereiro, financeiramente não vai ser bom, tá bom? eu não fiquei nada feliz com isso <risos> vamos prosseguir vamos para escorpião escorpianinos coração partido Três de espadas, olha, vai ser um mês complicado, principalmente nas relações, principalmente no sentido amoroso, provavelmente aí você tenha grandes desilusões afetivas, é... Eu tomaria cuidado com o rumo que você está levando para sua vida amorosa, certo? Vamos dar uma pensada, vamos dar uma analisada para ver se as pessoas que estão ao seu redor ou as que você está se envolvendo são pessoas que realmente é, estão aqui para trazer aquilo que você precisa: conforto, carinho, ou se essas pessoas elas estão numa outra vibe que você e cedo ou tarde elas vão te deixar sozinho de lado, tá bom? Vamos prestar atenção nisso, vai ser um mês um pouco complicado para o seu coração certo agora a gente vai para os sagitarianos vamos lá olha rei de copas eu sinto que vai ser um ano um ano confuso Provavelmente uh, tem a relação com os projetos uh, futuros e com o amor, né? Talvez você tenha um impasse aí meio sentimental com relação ao que você quer. Eu faço isso porque eu amo ou eu faço isso para ganhar dinheiro, então acho que você vai ter que escolher agora em fevereiro algumas coisas eu sinto essa, essa coisa de ter que escolher, ter que tomar uma postura mas ficar entre razão e coração com relação ao caminho, com relação ao projeto, com relação à causa, tá? então minha recomendação é manter os pés no chão tenha sentimentos pelas coisas, mas mantenha os pés no chão haja com raciocínio, não 100% com o coração, certo? É, analisa e daí faz Beleza? Vamos, vamos tentar sair desse, dessa indecisão. Vamos tentar sair de cima do muro. Capricornianos. Vamos ver aqui. Olha só. As de Paus. Vai ser um momento de você usar o seu intelecto, de usar o seu raciocínio para poder trazer novos frutos e flores para sua vida. Eu sinto também que é um momento um pouco recluso. Talvez o seu carnaval seja mais com você e você mesmo, pensando no que você pode trazer de melhor para sua vida e para o seu futuro, certo? É... Existe um dia lindo para você lá no fundo, dá para ver aqui na carta, né? Então Segue nesse seu caminho, utiliza o que você conhece, utiliza a sua inteligência, utiliza o seu raciocínio, que você vai conseguir ter coisas positivas durante esse ano, tá? Vai ser um ano, vai ser um mês um pouco recluso, né? Fevereiro vai ser um mês que você talvez não, não vá ver tantas pessoas por escolha própria, mas vai valer a pena essa sua decisão, certo? Agora nós vamos para os aquarianos e aquarianas. Olha só! Quatro de paus. Esse seu carnaval vai ser porreta em Aquário. Você quer desestressar. Você quer tirar o peso. É das coisas que você teve que pensar, teve que fazer, você quer aproveitar esse período agora de fevereiro para poder, é, diferente do que a, o que a carta tá falando, né, o que a energia principal do mês tá falando que é seguir o seu projeto e fazer acontecer, você quer se divertir, você quer ter as suas coisas em ordem porém você quer se divertir, você não quer trazer esse peso para você é... mantenha, você vê ali que tem um... Um gatinho aqui, ó, que mostra a intuição, que mostra... Vamos tomar cuidado com se divertir demais. Vamos levar as nossas coisas é, direcionadas, né? Vamos levar os seus projetos direcionados e vamos pesar isso daí. Não solta o freio de uma vez porque você pode acabar se perdendo, tá bom? E por último, mas não menos importante, a gente vai para os nossos peixinhos, nossos piscianos. Olha só, pessoal de peixes, a carta do louco. Em pleno fevereiro já, segundo mês do ano de 2020, você ainda não sabe para onde vai. Você ainda tá incerto do seu caminho, você tá incerto das coisas ao seu redor, se buscando. Aproveita esse fevereiro que vai ter dias aí para descansar. Reflete quem você é, o que você quer, o que você busca para sua vida, tá? A carta do louco, ela traz essa energia de inconstância, ela traz essa energia de procura, de se encontrar, certo? Ainda mais com relação aqui ao caminho, então você ainda está em dúvida de quem você é e para onde você vai. Procura aproveitar esse mês de fevereiro para você se encontrar e se entrar em alguma coisa. Mesmo que você não encontre é, uma resposta concreta de para onde ir, tente encontrar alguma coisa que você gosta e segue em direção àquilo se no meio do caminho você perceber que não é isso muda e assim você vai o importante é você seguir e não ficar parado tá bom eu espero muito ter trazido essa energia de encontro com você mesmo eu espero ter esclarecido para você um pouco mais as energias desse fevereiro para que você possa se organizar para que você possa ter um mesmo assim muito mais é, firme positivo sem dúvidas e medos com relação às suas escolhas, certo? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece né, de compartilhar, de curtir, de indicar para os amigos. E é isso. Se você tem algum amigo aqui ó, que você gostou da previsão ou que você ficou um pouco assustado, manda para ele o vídeo. Muito obrigado por assistirem o vídeo. É isso, meus amores. Que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!